Olá, então pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está chegando aí no canal Juvan Sampaio Oficial. Quero falar um pouco aqui do hebraico bíblico e o que eu vou falar hoje aqui vai te surpreender muito, mesmo, muito. É... Sem muita enrolação, pessoal, sem muita enrolação, vamos direto para o... Direto para o nosso assunto de hoje. O que eu vou te explicar aqui é algo muito gostoso, muito forte, muito tremendo. É, se você não viu em outros vídeos, possivelmente você não viu isso em lugar nenhum ainda. Não dessa forma, porque não existe uma Bíblia que tenha essa, esse tipo de tradução, vamos dizer assim. Olha que interessante, pessoal. Eu estou em Atos capítulo 2, versículo 2. O Novo Testamento foi escrito no grego e traduzido para o hebraico. Mas originalmente escrito em grego, o Novo Testamento. Eu estou em Atos capítulo 2, versículo 2. Atos capítulo 2, versículo 2 na sua Bíblia. Olha a diferença. Antes de explicar a diferença, eu quero dizer que isso não isso não atrapalha ninguém ser salvo, ser curado, ser liberto. Simplesmente vai dar um entendimento extraordinário para o leitor que quer se aprofundar. Atos 2.2, na Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, diz assim, E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. É o seguinte, essa, essa, essa formulação aqui do João Ferreira de Almeida e de outros tradutores, é correta, lógico, é correta e certa, porque se eles não reformulam, não colocam, é, vamos dizer assim, se eles não enfeitam aí com a gramática no caso do português, ninguém ia conseguir entender nada. O original dos pergaminhos está desse jeito entre aspas, feio. Mas é desse jeito que os hebreus, que Lucas, que Lucas, o médico Lucas, é, que andou com Paulo, escreveu Atos dos Apóstolos, escreveu Atos 2 e a Bíblia inteira dessa forma. Porém, dá muito trabalho, pessoal para me montar esse slide aqui deu muito trabalho mesmo. Eu estou aqui bastante tempo, tá? Você demora aí no mínimo umas duas horas para você montar isso aqui. Só um versículo, hein? Imagina os tradutores o trabalho que tiveram. Então eu peguei lá no site Hebraico Pro. Vou deixar o link para os irmãos inscreverem no canal dele que é um trabalho maravilhoso que ele fez. traduziu a Bíblia todinha para o hebraico colocando a tradução, colocando as palavras e colocando a transliteração. E eu peguei lá no Hebraico Pro, esse site eu vou deixar aí para os irmãos se no canal dele, Hebraico Pro. Vamos lá, sem enrolação. Atos 2.2, o jeito que Lucas escreveu, no, o jeito que está nos pergaminhos cópia dos originais que o evangelista Lucas escreveu. Está assim, aconteceu som, voz ou mesma coisa, barulho dos céus, de repente, como uma voz, vento fôlego, vento ou fôlego, tormenta ou tempestade ou tempestuoso, completou, encheu ou encheu toda a casa em que eles assentados, é, em que eles estavam assentados. Pessoal, é o seguinte. É, deixa eu só editar aqui. porque repetiu aqui é em que... dando sequência pessoal só fiz uma correção aqui então esse essa é a forma que está escrito no hebraico no hebraico tá vendo a forma seca de escrever aconteceu som barulho dos céus é o contrário aqui pessoal porque o hebraico a gente lê da direita para a esquerda aconteceu som barulho dos céus de repente como uma voz vento Tempestuoso completou toda a casa em que eles, assentado eles, ou eles estavam assentados. Então, isso aqui é, é muito importante, porque é o seguinte, o hebraico, ele é, traz essa linguagem. Por isso que, às vezes, quando o tradutor vai traduzir, alguma alguma coisa a gente não compreende alguma coisa a gente não compreende eu fiz a correção aqui pessoal porque eu estava eu errado aqui, estavam sentados que é a maneira que termina o versículo é, então eu vou fazer questão de ler mais uma vez, depois eu vou ler no hebraico próprio para que os irmãos, para que você veja a importância de conhecer um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais isso vai ajudar muito o seu conhecimento se você é uma pessoa que, que gosta né que deseja conhecer aconteceu som Olha que interessante, porque essa palavra, ela significa som, voz, barulho dos céus, dos céus. De repente, como uma voz, aqui é vento, ou espírito, ou fôlego, porque esse ruá significa vento, espírito, fôlego. Como que o tradutor ficou sabendo que aqui era, era vento e não espírito? Pelo contexto do texto. Por isso que dá trabalho para traduzir tá vendo? Não é simplesmente pegar, porque a mesma palavra que é para vento é a mesma palavra espírito. Você pode ver que aqui não tem espírito. De repente, como uma voz, vento. Né? Aí o português coloca, veio um vento, porque ele quer reformular para que o, o, a gramática fique perfeita. E eles estão corretos, mas é muito gostoso você ler do jeito que foi escrito, nos originais. Tempestade, tempestuoso, completou Encheu toda a casa, essa palavra comprida, cada letra com a tradução na sua cor. Eu coloquei separado aqui para que você possa entender. O azul aqui, em que eles estavam assentados, estavam. É muito importante isso. Muito. Muito interessante. tá Porque aqui não perde nenhuma essência. Entenderam? Você vai... Arrasar sua mente com isso aqui. Você vai glorificar. Você vai ficar impactado se você começar a estudar. Porque aqui não perde nada. Aqui não perde nada. Porque aqui não, não se aumenta e nem retira nada. É, o português, o tradutor, pode tirar ou aumentar sem, sem uma má intenção. Você entende? Hebraico Pro. Eu peguei cada palavra dessa e fui, colo... fui montando a... a... A leitura. Aí aqui nós temos o hebraico Pro, temos em cima as palavras, tá vendo? As, é o mesmo versículo, capítulo 2, versículo 2. Aqui a transliteração, que é a maneira de falar, por exemplo, vai vai Aqui não é a tradução. Aqui é a transliteração, que é a maneira de falar a palavra. Vai eri kol rash min rashamai Piteome, Kikol, Ruar, ou Ruar, que é o, o vento, espírito. Serra, vai é male. Male é... Male... Male é encheu. Completou que nós vemos lá. Encheu. E vai é e encheu. Toda... Encheu, né? Toda a casa é cal rebate a palavra Asher, é, eles rem e as assentado Bo, estavam tá vendo a diferença está aqui ó quer dizer aqui é o que nós lemos a diferença está aqui ó no português e de repente veio do céu um som um barulho como de um vento veemente impetuoso encheu toda a casa em que estava sentado. De novo, olha como Lucas escreveu. Foi dessa forma que Lucas escreveu Atos 2.2. Nesse slide, tá vendo? Foi assim. Parece uma leitura feia, né, pessoal? Mas, foi assim que foi escrito. Se você estudar, você vai perceber que não se perde nada aqui. Pelo contrário. Você pode até ganhar um conhecimento além do que você tem acerca de Atos 2.2. Você pode até pensar diferente no sentido de complementar. Não vai distorcer o que você já aprendeu, mas pode complementar o seu aprendizado acerca desse assunto. É muito bom, muito bom mesmo você estudar. É interessante demais o hebraico, a maneira que foi escrito, o jeito que foi escrito. É, é interessante o hebraico só mais uma dica que eu vou falar para a gente encerrar, o hebraico não tem maiúsculo e minúscula, tá pessoal ele não tem maiúsculo e minúscula. outra coisa, o judeu não tem judeus não tem sobrenome nos tempos bíblicos por isso Jesus chama Jesus de Nazaré por isso chama Paulo de Tarso e e outros que, que pegavam muito como sobrenome a cidade que a pessoa morava. Então, o judeu tinha um negócio muito forte com o nome dele. Por isso que ele tem um negócio forte com o nome e o lugar de onde ele era. Elias o Tisbita de Gileade. Não fala sobrenome. E como o hebraico não tem maiúscula e minúsculo, a palavra rua fica escrito conforme o contexto. É, espírito e o Espírito dos profetas estão sujeito aos profetas. Essa palavra aqui, desculpa, essa de cá. Vento, fôlego, ela fica escrita com minúsculo ou maiúsculo. Maiúsculo é o Espírito de Deus, minúsculo é o Espírito do homem ou outros tipos de Espíritos. Volto a dizer, como o teu doutor então ficou sabendo que aqui está falando do Espírito de Deus? Pelo contexto. Como que ele soube que aqui está escrito vento e não espírito, sendo que é a mesma palavra e não tem maiúsculo, diferença entre maiúsculo e minúsculo? Através do contexto. Você lendo, você sabe que está falando de um vento veemente que está descendo, assoprando. Mas isso é muito bom você estudar, muito bom. Estude, por favor, pessoal, não sai desse vídeo. Eu sei que às vezes não dá tantas visualizações, mas se der um número bom... Não sai desse vídeo sem copiar o link, publicar no grupo, publicar, mandar para um irmão no Instagram, no WhatsApp. Por favor, me ajuda. Isso dá trabalho demais. Você gasta umas duas horas editando, montando para depois vir aqui e gravar. Para depois, às vezes, colocar um fundo musical, publicar no canal, fazer uma capa. Dá muito trabalho mesmo, tá? Isso aqui deu trabalho. Deu trabalho. Eu vi um cara fazendo no YouTube. E eu falei, vou fazer também, fez essa montagem aqui todinha para você, e de graça você não vai pagar nada, nada, totalmente de graça, descobrindo aí como que Atos 2.2 está escrito no original, na cópia dos originais, nos pergaminhos que foram encontrados, que estão nos museus, está desse jeito, seco, para não perder nada. Daqui para frente os tradutores vieram traduzindo, trazendo uma melhor compreensão para nós. Amém? Deus abençoe. Comente pelo menos um comentário, dá um joinha, compartilhe, por favor. Isso aqui dá muito trabalho. Deus abençoe. Muito obrigado a todos.